Não chore, garota, por causa da guerra. Não, ela é boa. Por que o seu namorado ergueu o braço para o céu e o assustado corcel desgarrou-se sozinho? Não chore. A guerra é boa. Poucos tambores retumbantes do regimento, pequenas almas com sede de luta. Esses homens nasceram para treinar e morreram. Inexplicável glória paira sobre eles Grande é a batalha de Deus Grande é seu reino Onde jazem cadáveres aos milhares Não chore, criança, não chore Não chore, não chore pela guerra Ela é boa Porque o seu pai tão bom nas partes das trincheiras Roto em seu peito, golpeado e morto Não chore Eu lhes apresento esse povo cansado a guerra é boa, a guerra é boa, a guerra é boa, a guerra é boa, ágil é bandeira flamejante do regimento, águia com penacho vermelho e dourado. Mostre-lhes a virtude do massacre, faça-lhes planejar a excelência do matar e o campo onde jazem cadáveres aos milhares.